Essa história ela começou muito tempo atrás, ainda quando eu era menor. Né? É, os amigos, entre aspas, primeiro baseado, primeiro furto, né? e também a primeira prisão no um socioeducativo educativo. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu fui enveredando nesse né? mundo obscuro. É que eu completei 18 anos e caí pela primeira vez dentro do Sistema. Funap tem várias oficinas dentro do Sistema Penitenciário e eu tive a oportunidade de trabalhar na, na fábrica de bola. Trabalhei um período muito extenso lá onde eu me profissionalizei na área de, de, de confecção de material esportivo. Quando a, a, a pessoa sai de dentro do Sistema ela encontra a porta toda fechada para ela. Uma parte da sociedade ela não acredita na ressocialização. E quando você vai procurar um serviço, aí puxa o seu nada a consta. Então é muito difícil a pessoa trabalhar fechado. Então a Fundação Funap ela representa não só para mim, mas para todos os internos que se encontra dentro do sistema prisional, uma porta de oportunidade onde todos têm a chance de fazer diferente.